É engraçado que este livro, voltando à questão da música, foi escrito quase todo de madrugada, não antes de me deitar, mas depois de me levantar, uma espécie de jam session, quase de jazz. O que está em causa e, se calhar, o que ajuda a alavancar a representação feminina no desporto é vermos as mulheres nos lugares de poder do desporto. A que compreender-se outra coisa, peça de nós outros tempos, Distinto daquele que estamos habituados a usar. Minas Gerais é o lugar mais parecido com Portugal fora de Portugal. Mesmo para o melhor e para o pior.